Olá pessoal, é aqui mais um vídeo do canal 4 cabras, e eu vou gravar aqui uma gameplay rápida de Yu-Gi-Oh! Duelist of the Roses. então eu conto com o like de vocês, se inscreva no canal, e vamos lá! Logo outro dia eu faço algum jogo, algum outro vídeo explicando melhor a história desse jogo e de outros da franquia Yu-Gi-Oh!, né? Porque tem um universo bem vasto. Né? Mas é, esse jogo ele. ele praticamente é, se destaca por não. apesar de se utilizar das cartas presentes no jogo. Mas ele tem uma característica muito mais próxima de jogos TEDx. Como por exemplo o Final Fantasy Tactics, e mais recentemente o Gears Tactics. Então é isso aí. Aqui é onde vocês estão vendo essas caixas de diálogo é bem no iniciozinho do jogo, onde eu escolho o nome, escolho o meu deck. Né, e de que tinha você, então é muitas das decisões aqui vão definir coisas no decorrer do, do do jogo, mas não são bem definitivas. Inclusive esse é um jogo que eu até recomendo que você use alguns dos chits que que estão disponíveis, né? é, até porque talvez melhore um pouco a sua experiência no jogo porque realmente você não começa com um baralho muito bom né? o, os seus adversários vão começar muito melhores do que você então talvez pegar uma ou duas cartas mais relevantes para o seu baralho talvez faça uma diferença Como vocês podem ver, é... praticamente o jogo, é... o jogo não é exatamente um jogo de cartas. Ele está mais... muito mais próximo de um jogo de tabuleiro. E isso é interessante. Né? Isso é muito interessante. Realmente precisamos disso. Né? De, um... de uma variação maior. Uma variedade maior de jogos.